A vida é um sonho acordado. Os sonhos contam histórias, a vida é feita de histórias e eu estou contando algumas histórias que são reflexões. E a reflexão aqui agora é a energia do campo zero, o universo, o inconsciente coletivo e o Espírito Santo, ou o Eu Maior. Ah, eu sei que eu estou misturando um punhado de, de coisas, mas ao mesmo tempo são reflexões, né? então talvez sirva para alguém. Mas aqui é pensando no vídeo anterior, falei da energia do ponto zero: que de repente é, você tira toda a matéria, o que fica é, não, não é o vazio. É, esse vazio está cheio de energia. Essa energia de quando em quando colapsa e manifesta a matéria, né? e a possibilidade de transformar a matéria em energia, energia em matéria. E aí se a gente pensa no, no universo, né? o universo é um imenso espaço vazio, mesmo preenchido com muitas estrelas, galáxias, as distâncias são tão imensas que basicamente o universo é um universo vazio vazio, entre aspas, de matéria, mas plenamente preenchido por energia. E esse universo parece ter brotado desse campo de energia. A matéria foi sendo criada, nuvens de gás condensando e aí manifestando o universo físico. O Jung fala para gente do inconsciente coletivo. Então, uma parte da nossa realidade é consciente. Mas uma parte muito maior do que a gente vivencia está no subconsciente ou no inconsciente. Se a gente pensar em termos corporais também, uma partezinha da nossa existência, a gente tem consciência dela. Outra parte, por exemplo, do nosso corpo, é, é, é automático, é inconsciente. Quem é que cuida dos batimentos cardíacos, do processo de digestão? A gente não tem consciência de cada um desses momentos o tempo todo. Mas eles estão acontecendo. E eles estão acontecendo de maneira inconsciente. A gente não toma parte ativa nesse processo. É um processo... Que acontece. Então é uma área que a gente ainda conhece pouco em relação a um de coisas do universo exterior que a gente conhece. E A gente talvez possa associar também esse inconsciente a, a, a Deus ou ao divino, porque se tem uma paz. Que é consciente tem também um universo inconsciente que as tradições chamam de Deus ou do Espírito Santo ou do Espírito então disse que a gente é matéria e espírito né? que nós temos um, uma alma Aí. opa que nós temos uma alma, um espírito, que é, é não físico e o nosso corpo físico e a gente atua em diferentes dimensões. De alguma maneira, talvez isso tudo esteja interligado, já que tudo no universo está interligado. A gente pode não conhecer as ligações que existem entre esses elementos todos, mas, a gente não conhecer essas ligações, não significa que elas não existam. Então, talvez, essa história do campo zero, a gente possa associar também alguma forma de espiritualidade, ou de conhecimento inconsciente, ou de espírito, ou a Deus, e o universo perceptível, objetivo, é, do, do corpo, do físico, a gente possa associar também aquela parcelinha do consciente, de que a gente tem consciência da, da existência. Mas a gente vai avançando aos poucos.